Três exercícios para você aprender a fazer em casa ou na academia, passo a passo, com total segurança. Mas antes, tem que ter a liberação do seu médico, já dá aquele joinha e prepara o seguinte. Nós iremos utilizar um peso. Então, eu vou pegar aqui um peso para fazer o primeiro exercício. Assista até o final esse vídeo, que tem uma, uma notícia muito boa aí para vocês. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o peso com ambas as mãos dessa forma assim. Professor, eu não tenho esse peso, pode ser garrafa pet. Vai abrir as suas pernas, a largura sempre do seu quadril, você vai dobrar os seus joelhos, descer lentamente, os cotovelos devem estar para a parte interna da sua coxa, volta à posição inicial. Mais uma vez, Virando, dessa forma, você vai descer lentamente, contrai o abdômen e volta à posição inicial. Esse exercício, ele vai trabalhar bem, ele vai atuar bem a parte da frente das suas coxas, que é o que você quer trabalhar. Ele vai trabalhar bastante isso. Agora, no segundo exercício, nós iremos fazer um outro tipo de agachamento que vai ajudar a estabilizar os músculos aqui, ó, lateral do seu corpo. Primeiro, nós iremos fazer o seguinte, o músculo lateral, lado esquerdo. Depois, o músculo lateral, lado direito. Como é que nós iremos fazer? Os pés sempre paralelos à largura do quadril. Projeta o seu peitoral à frente, contrai o seu abdômen, puxa mesmo a barriguinha e aí você vai abrir o seu braço dessa forma, elevar na linha do seu ombro e vai só dobrar a perninha, o máximo que der, não precisa descer muito não. Ó, desceu, volta à posição inicial, mantém o braço ó, paradinho aqui, desceu e volta à posição inicial para o outro lado, a mesma coisa, fez a extensão, esticou bem o braço, desceu e volta à posição inicial. Desceu e volta à posição inicial. Também vai trabalhar bem a região dos seus quadríceps. E o outro exercício, que seria o terceiro exercício desse passo a passo, para você aprender, é o seguinte. Antes de eu falar do terceiro exercício, não vai adiantar nada eu explicar tudo isso aqui resumido, se você não tiver uma dieta apropriada. Então, vai lá na descrição desse vídeo, tem a promoção do nosso cardápio ganho de massa magra. O exercício você já está aprendendo, é só pegar o cardápio. Ganho de massa magra, só R$23 cardápio ganho de massa marcada tem um link aí na descrição ou lá nos comentários agora você vai fazer o seguinte Preste atenção eu vou fazer um exercício que vai ser conjugado com outro exercício significa o seguinte dois exercícios num só presta atenção vai agachar tô fazendo bem devagar agachou levanta abre a perna lateral isso parou Agachou, levanta lado esquerdo. E aí você vai agora intensificar. Já pegou? Agachou lado direito, agachou lado esquerdo. Vamos fazer um pouquinho mais rápido? Então prepara aí comigo. 3, 2, 1. Agacha lado direito, abriu. Agacha lado esquerdo, abriu. Mais uma. Agacha lado direito, abriu. Mais uma. Agacha lado direito, lado esquerdo abriu. Três dicas de agachamento que não poderiam faltar aí na sua rotina. Esses três exercícios são excepcionais, são exercícios muito bons. Então, vai lá embaixo, nos comentários, me diz a cidade que você está e se você está fazendo uma dieta. Se não tiver dieta, sem problema, um membro da minha equipe vai mandar para você, ou eu mesmo irei mandar para você, o link para você poder pegar a dieta. Mas eu quero saber a cidade e, principalmente, há quanto tempo você treina. Se é há um ano, seis meses, e é só você escrever. Escreve aí que eu vou ler com certeza. Tá bom? Ó, muito obrigado e te aguardo até o próximo treino. Fui!